uma grande rede de televisão não explicitou, mas apostou que a gente não chegaria a dezembro. Hoje faz uma matéria de capa comigo, me acusando junto com meus filhos de em ter empregado no passado 112 parentes. Essa é a manchete. Eu acho que por mais viril, por mais varões que eu tive, dos meus antecedentes, não... Não temos nem sequer metade disso. Em 28 anos, clã Bolsonaro nomeou 102 pessoas com laços familiares. Pois é, acredite se quiser, o reizinho, ou será que eu deveria chamá-lo de imperador? Bom, não sei, mas o presidente da república, Jair Bolsonaro e seus filhos, já empregaram desde 1991, quando Bolsonaro assumiu seu primeiro mandato como deputado, mais de uma centena de funcionários com parentesco ou alguma relação familiar entre si. Sendo que o mais famoso deles é o sumido Queiroz. E para piorar ainda mais a situação, vários desses funcionários têm indícios de que nunca foram de fato trabalhar nesses cargos. Só para vocês terem uma ideia, dos 286 nomeados em gabinetes da família, 37 declaravam outra atividade ou moravam em cidades distintas. Como é o meu caso da tia de Flávio Bolsonaro, que se declarava babá e nunca pisou na Assembleia Legislativa do Rio. Tá de sacanagem, né? E como a cara de pau do presidente não tem limites, pois sabe que ele sempre será defendido e aplaudido pelo gado ruminante que come o seu capim, afirmou que já botou parentes no passado sim, antes da decisão de que nepotismo seria crime, qual o problema? O problema é que tá errado Bolsonaro, e mesmo que seja legal, esse tipo de coisa é no mínimo imoral. Especialmente vindo de alguém que vivia dizendo que iria acabar com a mamata e com os marajás. Pelo menos era só a mamata dos inimigos né? Mas pelo menos Bolsonaro é um cara sincero. Durante a campanha uma de suas principais promessas era de que ele iria valorizar a família. Só se esqueceu de deixar mais claro de que seria a família dele e de seus amiguinhos né? Ai, para de falar mal do nosso mito! E os outros parlamentares, hein? Por que essa fixação só com os Bolsonaros? Até quando a imprensa vai ignorar as quantias gigantescas movimentadas em outros gabinetes, hein? Calma, filha da puta! Pois essa suposta fixação da imprensa pelos Bolsonaros é muito simples de se explicar. Eles estão no poder, cacete! E quem tá à frente no poder sempre fica com o um alvo nas costas. Simples assim, foi assim com Lula, com a Dilma, com o Temer e agora é com o Bolsonaro. Além disso, um erro não justifica o outro. Então parem de ficar passando pano de tentar relativizar as coisas como um petista e comece a cobrar do presidente que você ajudou a eleger. Hashtag Família acima de todos.